Meu nome é Israela, eu sou biomédica e resido em Curitiba. Eu busquei a pós-graduação no Puga porque, por indicação dos meus amigos e hoje eles estão muito bem colocados no mercado de trabalho. É, e eu espero da pós-graduação né, adquirir conhecimentos, aprimoramento que também me posicione bem no mercado, assim como meus, foi com meus colegas.